Você, Jonas? Família, é o seguinte, dando sequência Essa é a última batalha da primeira fase Do meu lado direito é o Jonão E do meu lado esquerdo yow, yow. é o Disson Jonão na voz é DJ, corta Aí família, já que é a última da primeira fase Todo mundo levanta a mão Levanta a mãozinha geral Na virada do beat, calma aí, calma aí que vai virar Todo mundo com a mãozinha erguida Ó Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Sangue Quero ver sangue e o que vai escorrer. Sangue e o que vai escorrer. Sangue já que é sangue, o que vai escorrer? Camisa tá vermelha, nem vai dar para perceber. Por isso que eu te falo, tá certo meu rapaz. Já que a é vermelha de sangue, eu tiro mais. É essa a questão. Aqui você não entende. Por isso que eu te falo, você não surpreende. Que é um rap, eu passo a receita. Você tá de roupa larga, mas sua mente tá estreita, não adianta. Então daqui Foge, socorre, já era Meu mano, aqui eu tô no corre 20 é do então pega esse detalhe Se você está querendo uma aula de freestyle O meu rap é avançado igual o Skyline Sou tipo Queta 23, o N-line É essa a questão, aqui eu já avanço E diferente de você, eu não quero descanso Já pra você, eu ofereço um lenço No final você vai chorar porque o clima vai estar tá tenso Então tu tá ligado, agora tá sem sorte Sofrimento no interrogamento, já tá a luz do holofote e aí, Edson? Vai deixar, Vai deixar? Vai deixar? Mata ele, mata ele, vai! Licença pra chegar a vista que é mais representando, mostrando que tem voz em Campinas Eu tô aqui se foda pro holofote ou pra qualquer luz. Eu quero olhar no olho de quem vai ouvir minha rimas. Então, cê falou que até não quer descanso, mas cê me provou que é um samango mango. Também não quero descanso, eu sofro com insônia. Há tempo que eu não durmo para não morrer. Fica sua fica que aqui eu te piso, se fudeu O sangue tá na camisa, mas o sangue que tá é seu Porque espincha, cê sabe, te explico aqui a parada E o sangue que vai ficar nela, depois a gente lava E sai, mas a vitória aqui fica cravada Na sua testa, cara, me olhou na encarada Cê sabe, que eu te explico que você é o um cabacho Cê chegou emocionado, vai pra boa, então grita macho Mano porque sua voz é muito ruim, você sabe que eu te explico, Aqui você é só mais um ritmo em braille. Você não é Skyline mas na minha frente treme, perde o equilíbrio, tipo slackline. Uh! Terminou volta, vai que vai DJ, vai que vai e mata, mata, mata, mata, mata. eu mato de novo, enquanto na sua mente eu vou causando alvoroço, é tanta rima que bate e não volta, mas você bate e volta, na minha frente parece até onde um bobo, então meu mano cê sabe, faço meu logo, eu represento qualquer geração, te mostro que eu sou de som causando uma geração na sua mente, cê fica tonto de repente, é o um passado, o um presente um conjunto, e no presente mostrando o futuro, então fica suave, seu fruto que é prematuro, mas, quando fica maduro... Vai cair de cara e vai ver que a vida não né, ficar só em cima do muro Mano, nós tem rima pra trocar, argumento pra falar Sabe que eu te explico, chega devagar Porque quando eu mando é ideologia é pesada Eu não só grito, eles ficam em silêncio para me escutar Mano, então fica suave e revolta Cê sabe que eu te explico, cê é chacota Quero ver se vai ter uma boa resposta Ou se vai ser um bota Eu piso pra dar sorte, mano, faz favor, nova. Levanta a ele. mão, geral, de novo Levanta a mão, quero ver, quero ver sua diva, yow yow yow yow. Ah Na moral, sua mente é desconto. Você quer falar que eu sou o João Bobo? É com esses papos que eu me revolto O problema não é quando eu vou, é quando eu volto É essa a questão, por isso que eu amasso Cuidado, regaço, é papel de palhaço Você fala que eu sou gritaria, que eu me exalto Isso não é minha voz, meu espírito que fala alto É essa a questão, me prende esse barulho Por isso que eu falo, aqui eu te debulho Você representa o Campinas, quem diria? Eu represento sistema negro, Campinas, periferia Então tu tá ligado, eu vou ter que falar Lá, represento mais do que você e Orkin é lá. É essa a questão aqui que eu represento. Por isso que eu pego agora nesse evento. Meu sangue tá na sua camisa, meu aliado. Por isso que esse cara ele tá derrotado. Pela minha mão vai ser assassinado. Meu sangue tá indo, então hoje você sai purificado. Ah, é maluco? Batalha de nível, é disso que estamos falando, certo? Pela ordem de Ima, barulho para de som. Oh. Barulho para Jornal. Oh. Jornal está na próxima fase.